Quando nós lemos Lacan, ou quando nós lemos uma obra de dois espinozistas, Deleuze e Guattari, o antiédipo, nós temos uma surpresa imediata, imediata. Não estou inicialmente, não há dúvida nenhuma que Lacan, um grande pensador, não há dúvida nenhuma, que vai nos deixar muitas coisas tá, para os outros séculos, não há dúvida nenhuma. Mas, quando nós lemos Lacan, a obra do Lacan, que está pensando o quê? Está pensando a herança do Freud, o inconsciente. E quando vemos o Deleuze e Guattari, no Antiédipo e no Mille Platô, pensando a mesma coisa, o inconsciente, nós temos a maior surpresa. A maior surpresa. Porque nós que estamos habituados com as leituras é, Freud, é, psicanálise francesa de 30 para cá, nós tomamos a maior surpresa, porque enquanto que a psicanálise está falando no inconsciente, está dizendo família, castração, édipo, fantasma, nós passamos para cá pelo anti édipo o que, que a gente lê? Forças, máquinas, combinações, passagens de limite. O que, que nós vemos? Nós vemos um pensador, cá do lado direito, né? espinosista pensando o inconsciente como um campo de forças. E cá, do lado de cá, o inconsciente como um campo de significações. Então, evidentemente, evidentemente o inconsciente que querem nos passar é o inconsciente da superstição. Mas vejam bem, não é dizer que a psicanálise está inventando isso. Esse inconsciente fantasmatizado, castrado, edipiano, ele é real. Porque são as forças políticas reais, reais que o produzem. Ou seja, há uma preocupação em qualquer campo social que você encontrar, qualquer campo social que se encontrar, há uma preocupação desse campo social em produzir o inconsciente. Agora, a tolice, a tolice que cai essas teorias que vão para aí, é acreditar que o inconsciente é fantasma, castração e édipo. Quando fantasma, castração e édipo é invenção de poderes políticos. Por isso que o Deleuze, ao pensar o inconsciente, o Deleuze e Spinoza, ao pensar o inconsciente, ele vai relacionar inconsciente a um campo de força, a um campo produtivo, um inconsciente marxista, sem Marx sagrado, um inconsciente produção, um inconsciente força, ou seja, um inconsciente de uma semiótica das intensidades. Então, a grande diferença, que chega a ser assustador, é quando você pega um texto do Lacan, por exemplo, tradicional, já aqui no Nossos Saberes, é o texto que o Lacan chama-se A Família, que tem até em português duas edições. Então você lê A Família Pensada pelo Lacan, e você vem para cá e vê A Família Pensada, por exemplo, pelo Felipe Ariès, que tem uma articulação com Spinoza, e você não reconhece que aquilo é a mesma coisa. É como se passasse dois universos diferentes. De um lado uma estrutura significativa, uma estrutura apavorante, uma estrutura do pecado, uma procura do crime, uma, uma, uma estrutura do pecado original, uma estrutura da dívida infinita, e do outro lado você vê um campo de força, um campo de afetos, uma linha de encontros, uma linha de alegria, uma coisa, eu chega, eu não sei o que dizer. É, é, é, são os momentos, são os momentos em que o pensamento, o pensamento começa a seguir uma linha de encantamento, ele se encanta, porque o que eu estou dizendo para vocês? Eu sou um teórico, eu sou um pensador. Eu, na minha formação teórica, teve o meu momento psicanalítico, o meu momento foi de ano, eu me invadi por aquilo. Aquilo me, me, me botou... Dentro da garganta me fez muito mal. Então, quando eu encontro pensadores tipo de espinosa, que com os quais eu posso fazer um agenciamento e começar a passar uma coisa nova, não é que me dê uma esperança. Não é isso Spinoza espinosa vai condenar a esperança também. Não é nada disso. Eu começo a entender que a vida pode ser uma coisa muito bonita. Muito bonita quando? Quando eu a penso enquanto devires e produção. E não enquanto eu a penso, enquanto campo significativo e fantasmático. Então, uma leitura da psicanálise francesa, bonita, com seu encanto, toda leitura paranoica tem seu encanto, né? <risos> é, passando lá o seu encanto, mas você vendo uma leitura do lado de cá, as linhas são inteiramente diferentes. Você começa a pensar de imediato que é possível produzir um outro planeta. E esse que está aí, ele está, sim, porque tem dementes e paranoicos dirigindo ele. Ou seja, eu não estou produzindo uma utopia, eu estou produzindo uma realidade.